Você vai adotar o Steel Frame para sua construção porque você precisa de velocidade, mas mesmo assim o cronograma está super apertado e você não sabe o que fazer. Vem cá que eu vou te mostrar algumas soluções que você pode adotar na sua obra de Steel Frame para tornar o seu cronograma ainda mais rápido. Se você não está acompanhando esse é especial que está acontecendo aqui na Dama do Gesso, Casa para a Rasa, uma obra que a gente vai fazer em tempo recorde. Toma aqui ó, como diz o buchicho, gente, vocês já devem ter visto nos outros vídeos daqui do YouTube, né, meu carregado a gente está dando nosso máximo. <risos> então vem comigo que eu vou te mostrar algumas soluções que a gente adotou para poder agilizar e muito o cronograma e andamento dessa obra incrível que tá surgindo e de beira para o mar primeira solução que a gente adotou para acelerar em muito o nosso cronograma foi a execução de uma área de pré-montagem. Então como vocês podem ver ali, né, nos outros vídeos eu até já deu uma falinha sobre isso, a gente montou um tapume de madeira no meio da parte de jardim da obra, né? E é antes mesmo da gente iniciar o radier, a concretagem do radier, a gente já foi montando e estocando todas as estruturas de steel frame. O projeto estava pronto. Inclusive, a gente teve que correr muito também com o projeto. Esse projeto está sendo executado pela empresa Steel F Design. Hoje ela é uma grande empresa no mercado, né, de steel frame, e tem um know-how de projeto grandíssimo. Então eu citei com eles, conversei, que eu tava com o cronograma bem apertado. Falei, galera, o que vocês forem finalizando, vai mandando, que a gente vai produzindo e eu vou subindo na obra. Então a gente não esperou o projeto ficar 100% pronto. O que ficava pronto, a gente produzia. O que ficava pronto, a gente produzia. E assim foi, né, e aí a gente foi fazendo toda essa pré-montagem na nossa construção. Segundo... Outra solução que você pode adotar também para sua construção, mas mais uma vez você precisa ter um bom projeto, <risos> foi o sistema de modulares. Aqui nessa construção, uma das soluções que a gente adotou foi o banheiro modular, como você pode ver aqui. São os pods, né, ou banheiro pronto, depende de como é que você quer chamar. Então o que aconteceu? A gente pegou a arquitetura, a gente detalhou ao máximo que a gente podia né? os banheiros e a gente iniciou um processo de fabricação deles dentro da indústria, dentro da fábrica. Os banheiros também são steel frame algumas partes nos perfis de drywall para poder não aumentar muito a espessura das paredes, né? Mas a gente modulou eles todos. Então todos os banheiros dessa construção a gente fez em módulos. E olha que interessante, quando você trabalha com os módulos, né? Eles têm que vir até antes da verticalização da estrutura, e foi isso que a gente fez. Então, só para você entender a sequência, né? Enquanto a gente arrumava o terreno, fazia terraplanagem, compactação, né? E escavação, né? O que, que a gente foi fazendo? A gente foi pré-montando e a gente foi fabricando os banheiros. E aí a gente ia montando, subindo a estrutura, e até inclusive, enquanto havia a cura do concreto, exatamente o que vocês estão vendo aqui, a gente terminava de fabricar e montar. Então, o que, que aconteceu? O Radier ficou pronto para poder receber esses banheiros, que pesam algumas toneladas, viu? não são muito leves, então a gente esperou da cura do concreto. Deu ok da cura do concreto, a gente veio com os banheiros modulares, apoiou o nosso Radier, e aí agora a gente está dando start na verticalização. E como toda a estrutura já estava pré-montada aqui na obra, verticalizar está sendo muito rápido. Só para você ter uma ideia, isso aqui tem dois dias. Pois é. E outra também estratégia que a gente adotou, que eu quero mostrar isso para você. que a gente não fez uma pré-montagem na obra, a gente fez na fábrica, porque, bom, dentro da fábrica a estrutura né, é bem melhor. Foi a pré-montagem das estreliças de piso. Então a laje daqui vai ser com sistema de treliça de piso, porque a gente tem grandes vãos livres, né? Então, tá vendo? Todas as treliças, né? A gente foi montando na fábrica, a gente foi fazendo reforço, né? A gente foi colocando os enrijecedores, todos os detalhes a gente foi executando lá. Que, inclusive a gente consegue manter um padrão de qualidade bem melhor, né gente? Porque o cara trabalhando dentro de um galpão, na sombra... Né? a gente tinha bancadas lá para fazer a montagem das treliças, tudo isso facilita muito. Então esses três pontos foram fundamentais para a gente conseguir acelerar né? a entrega da nossa construção. Área de pré-montagem dentro da obra, pré-montagem das treliças dentro da indústria e a adoção de banheiros modulares. Curtiu, gostou dessa solução? <risos> tá ficando incrível, né? Inclusive, nos próximos meus vídeos, eu vou dar mais detalhes sobre esse processo de verticalização e o que a gente está fazendo. Inclusive, como é que a gente vai botar os banheiros do segundo andar, que são modulares também. E aí? Então, eu vou te mostrar a sequência. Se você não viu a instalação desses banheiros, não deixa de acompanhar aqui todo o especial da Casa Praia Rasa, né? E ver a sequência da construção dessa obra, porque ela vai ficar maravilhosa. E com uma vista dessa, não tem erro, né? Não deixa de dar aquela curtida, daquele like. Se você ficou com uma dúvida, Coloca nos comentários!